Tudo o que eu preciso fazer dentro da franquia, acontece dentro da plataforma Next. Eu vou conversar com uma oportunidade, eu, enquanto eu estou conversando com ele, eu rodo a proposta e eu apresento para ele. Então assim, em menos de um minuto, tá, eu consigo ter uma proposta é, feita. Se Eles me falam, ah, eu estou esperando a, a proposta de uma outra empresa há quatro dias, há cinco dias. Sendo que a gente faz isso em menos de um, de um minuto. Fora que Bacana. você vai conversar com as pessoas, fala: Ó, oh, e aí, como que você chegou até a nós? Você já conhecia a BlueSol? Todos conhecem. Então, isso também é um grande facilitador, que você pula aquela aversão à marca, né? Você já passou dessa, dessa objeção quando você fala com o cliente.